2021 começou estranhamente difícil para a Mercedes. Apesar da vitória logo de cara no Bahrein, a equipe enfrentou problemas para desenvolver o manhoso W12. Após quase desistir da luta pelo título, o time renasceu sob a liderança de Lewis Hamilton e ele foi capaz de virar o placar para cima da rival Red Bull. Ao menos por enquanto. Os erros seguidos, rodadas e uma grande dificuldade de manter o carro na pista, levantaram algumas sobrancelhas durante a pré-temporada da Mercedes. Diante das mudanças do regulamento e incluíram uma redução de downforce, a Multicampeã adotou um conceito mais extremo para o seu W12. A traseira do modelo tornou-se arisca demais até para os padrões de Lewis Hamilton e forçou uma releitura do projeto que culminou em certeiras atualizações quase perto das férias. Só que mais do que nunca, a Mercedes precisou da genialidade de seu heptacampeão, para encerrar a primeira parte da temporada na frente. Ao longo das primeiras 11 etapas, nem tudo obedeceu à lógica dominante dos anos anteriores. A verdade é que, em muitos momentos, a esquadra de Toto Wolff se viu encurralada e até perdida, e precisou voltar à fábrica. Acontece que a Red Bull acertou a mão de seu RB16B, uma versão melhorada do carro de 2020, e isso assustou a Mercedes. E desde muito cedo ficou muito claro que a disputa do título ficaria restrita apenas a Hamilton e Max Verstappen. Tanto é que as quatro primeiras corridas do ano deixaram a impressão de que a Red Bull poderia ter vencido todas elas, não fossem erros de estratégia ou excessos do igualmente rápido Verstappen. Só que Hamilton aproveitou cada vacilo. No próprio Bahrein, armou uma armadilha na problemática Curva 4. Imola não venceu, mas contou com a sorte para alcançar o segundo lugar do pódio em Portugal e na Espanha, foi decisivo no ritmo de corrida e na tática. A partir daí, a Mercedes estranhamente estagnou. Entre Mônaco e as duas corridas na Áustria, algo aconteceu. Nas ruas do Principado, o longo carro da Mercedes penou. Valtteri Bottas, até então apagado no ano, foi melhor que Hamilton, mas acabou sendo vítima de um pit-stop que durou literalmente dois dias depois que a porca ficou presa e só foi solta quando o carro retornou à sede na Inglaterra. Já o inglês se viu sem ação no meio do pelotão. Terminou a corrida em sétimo, enquanto Verstappen celebrava a vitória, a primeira, desde o GP da Milha-Romanha. Depois disso, a Fórmula 1 foi ao Azerbaijão. Hamilton até foi capaz de mudar o acerto do W12 para tirar o melhor da grande reta de chegada. Ainda assim, não foi páreo para a Red Bull. Mas o destino brincou com os postulantes ao título. Após liderar com folga, Verstappen teve a corrida limada por um ingrato furo de pneu. O infortúnio do rival surgiu como uma oportunidade para Lewis, mas um botão errado na relargada lhe arrancou a oportunidade. Sérgio Pérez venceu. Aí as esperanças de um retorno à melhor forma se configuraram no GP da França. A ideia era voltar ao desempenho na Espanha, dada a semelhança de condições entre as duas pistas. No entanto, a Red Bull tinha planos diferentes. Dona de um carro versátil e veloz, os taurinos deram o troco nos alemães, usando a mesmíssima tática da corrida em Barcelona. A parada extra de Verstappen levou a superar Hamilton bem no fim da prova. Golpe maior aconteceu nas duas provas na Áustria. Enquanto a Mercedes tentava entender o que tinha dado errado em empurricar, a Red Bull atacou de novo. Com uma velocidade de reta invejável, Verstappen venceu as duas corridas em casa. Hamilton ainda beliscou dois pódios, mas viu a diferença para a Max subir para incríveis 32 pontos. O cenário era desolador para a Mercedes, que via ali o resultado da decisão de parar de desenvolver o carro atual para focar no projeto de 2022. O GP da Inglaterra que veio na sequência ganhou enorme importância, porque era o limite para que a Mercedes voltasse ao jogo. Um grande pacote de atualizações foi pensado para a corrida na casa de Hamilton. O modelo chegou com um assoalho redesenhado e novos bargeboards. A ideia foi melhorar a passagem do fluxo de ar e entregar um equilíbrio entre downforce e velocidade de reta. A etapa inglesa ainda marcou a estreia do formato de corrida de classificação para formar o grid do GP. Hamilton brilhou na tomada de tempos, mas perdeu a primeira posição na largada para Verstappen, que se tornava pole no domingo. Na corrida, o cenário foi bem diferente. Os dois rivais começaram a prova com muita ação, dividindo curvas e andando lado a lado por boa parte da primeira volta. Isso foi até chegarem à famosa Copse, quando Hamilton tentou a ultrapassagem. A briga estava tão intensa que o toque pareceu inevitável. Pior para Max, que rodou e bateu com força na barreira de proteção. Lewis foi considerado predominantemente culpado pelo incidente e tomou 10 segundos de punição. A Red Bull bravejou, mas não teve jeito. Apesar da sanção, o inglês se recuperou para vencer e comemorou com a mesma intensidade, o que gerou críticas dos adversários porque o rival ainda estava no hospital. Hamilton, saliente-se, perguntou duas vezes pelo menos sobre a situação de Verstappen, que estava bem. A treta se armou de vez quando a Red Bull entrou com um pedido para revisar a punição de Hamilton e tentou convencer os comissários, recriando a cena do acidente. Não deu certo. A FIA manteve o que havia sido definido duas semanas antes. Enquanto a vida da Red Bull se enrolava, Hamilton cravou a pole e partiu para a vitória na Hungria. Só que nada é tão óbvio em 2021. A chuva que atingiu a pista pouco antes da largada provocou um boliche na freada da curva 1. Bottas errou e encheu a traseira do carro de Lando Norris, que bateu em Verstappen, que saíra de terceiro. O finlandês ainda teve tempo de colidir em Sergio Pérez, arruinando de vez a Red Bull. O drama dessa primeira volta fez piorar as relações já terríveis entre os dois candidatos ao título e seus chefes. A batida deixou o holandês com meio carro, já Luz pôde seguir sem antes protagonizar uma das cenas mais surreais da história. Depois da bandeira vermelha, todo mundo decidiu trocar pneus antes da relargada, menos Hamilton, que se viu sozinho no grid e de compostos de chuva quando a pista já estava seca. Esse erro deixou o piloto britânico em último lugar após cinco voltas, mas a Mercedes se redimiu com uma ótima estratégia e permitiu que o recordista de vitórias se recuperasse uma vez mais. Hamilton não venceu, é verdade, mas brilhou em uma disputa roda-roda a -roda com Fernando Alonso e ainda foi ao pódio para desespero de seus rivais. O terceiro lugar, que virou o segundo com a desclassificação de Sebastian Vettel, foi o suficiente para recolocar Hamilton na liderança do Mundial.